Desafio do Minuto. Explicar em um minuto o que é a saúde coletiva. Oi, eu sou Maria Eduarda. Vamos falar, pensar sobre saúde coletiva em um minuto. É, saúde coletiva é um termo construído aqui na América Latina, particularmente no Brasil, no final da década de 70. Final da década de 70, início de 80, o que está que acontecendo aqui na saúde no Brasil, reforma sanitária brasileira? Quando eu penso em reforma sanitária brasileira, eu lembro da medicina social, eu lembro da saúde pública. E é nesse contexto que surge a saúde coletiva, voltada para a promoção da saúde, com o alicerce teórico e prático das áreas epidemiologia, ciências sociais, humanas, política, planejamento, gestão e saúde, avaliação em saúde, mas ela começa como um curso de Pós-graduação em saúde, então você tinha médico que faria uma pós-graduação em saúde coletiva, o enfermeiro que faria uma pós-graduação em saúde coletiva, mas em 2009 surge a primeira turma de graduação em saúde coletiva, formando profissionais de base que são chamados de sanitaristas.